em alguma floresta da França, no século 1700. Ah, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu resolvi acompanhar você. Ora, não seja ranzinza, Fermar. Ah, Pascal, confesso que preferi estar em casa tomando meu delicioso leite, mas aqui estou eu, sendo comido. Por mosquitos! Senhoras e senhores, estudantes, funcionários e caríssimos professores. Muito prazer em conhecê-los em meio a esse verão infernal. Meu nome é Blaise Pascal. Alguns talvez já tenham ouvido falar de mim em algum preâmbulo. Outros, porém, preferem manter distância do meu triângulo. Na matemática, ajudei tanto na geometria projetiva, confesso, meio cansativa, como na teoria das probabilidades, apesar da minha pouca idade. Além disso, me interessei pelo cálculo infinitesimal e, pouco tempo depois, inventei La Pascaline, a primeira calculadora mecânica que se conhece como tal. Boa noite, alunos e inspetores, merendeiros, secretárias e ilustres diretores. Gostaria, na verdade, de estar em casa. Mas como não estou lá, me apresento para vocês. Muito prazer. Eu sou Pierre de Fermat. E se me perguntarem, não vou esconder. Sou juiz público e só entrei na matemática. Por prazer, nunca publiquei nada, nem sequer fiz qualquer exposição sistemática. Além disso, fui chamado de príncipe dos amadores, título dado por uns invejosos senhores. Meus estudos passaram pelo cálculo infinitesimal, teoria dos números e, é claro, pela probabilidade onde conheci esse senhor chamado Pascal. Que tal uma partida de cara ou coroa? Não sei, eu, eu, eu estou cansado, atravessar toda essa floresta. Acabou comigo. Ah, por favor, um pouco mais de disposição, Fermar. Estamos de férias, vamos aproveitar. Além do mais, eu tenho algo que com certeza você vai adorar. Uma moeda especial que eu ganhei de aniversário. Pouca gente sabe, mas o fato é que Pascal era um dos melhores jogadores de caro coroa de sua época. Vamos lá, 50 moedas de ouro é tudo que eu tenho aqui comigo. Cada um aposta 50 moedas de ouro. Cada lance vale um ponto. Se sair cara, o ponto é seu. E se sair coroa, o ponto é meu. Quem fizer 10 pontos primeiro ganha. Fechado? Fechado. Pascal, eu, eu, ó, eu sei que eu tô ganhando, Sim. mas é que eu, eu já não aguento mais de sono. Amanhã acordamos cedo e eu preciso dormir. Dormir agora? Mas estamos quase no final. É, mas realmente o sono está tomando conta de mim. Assim, temos uma questão como... Como é que nós vamos dividir o prêmio se o jogo for interrompido agora? Naquele momento, a questão era quanto cada um deveria receber naquela altura em que o jogo tinha sido interrompido. Essa questão ficou conhecida como o problema dos pontos. A ideia mais óbvia seria dividir o prêmio com base nos pontos já feitos. Assim, como eu marquei oito pontos, ficaria com oito partes do prêmio. E como você marcou sete, Ficaria com sete partes. É, meu caro amigo, o senso comum diria isso. Mas vamos imaginar um outro placar. Dois para você e zero para mim. Na divisão do prêmio, você ficaria com o equivalente a duas partes e eu ficaria com nenhuma parte. O que seria injusto, pois eu ainda teria chances de virar o jogo se a gente continuasse. Muito bem observado, Pascal. E eu tenho uma outra proposta de divisão do prêmio. Ainda me faltam dois pontos para vencer. Enquanto para você faltam três, seriam necessários outros quatro lances no máximo para decidir quem será o vencedor. De fato, em somente três lances, na pior das hipóteses, poderei conquistar um ponto e você dois. Mas o quarto lance será decisivo. Olha só. Aqui estão listadas todas as possíveis jogadas nos quatro lances que faltam. As marcadas com asterisco são as favoráveis para mim e as sem asterisco, as favoráveis para você. Nos quatro lances que ainda faltam, eu tenho 11 chances de ganhar e você apenas cinco. A relação é de 11 para cinco. Por isso devemos dividir as 100 moedas em partes proporcionais a 11 e 5. Assim, pela minha proposta, eu devo receber 11 16 avos de 100 moedas, que é igual a 68,75 moedas de ouro. Você deve receber 5 16 avos de 100 moedas de ouro. Ou seja. 31,25 moedas de ouro. Como eu sou uma pessoa de coração muito grande, deixe você ficar com 32 moedas e eu fico com 68. É sempre um prazer jogar com você, mas tente se preparar melhor para a nossa próxima partida. Meu prezado Fermar. Eu devo dizer que achei o resultado satisfatório, mas a sua solução talvez seja pontual demais, Calma. Como assim, Pascal? Eu estava pensando aqui e acho que encontrei uma solução mais simples e geral. Para que você vença, é suficiente que nos últimos quatro lances saiam duas, três ou quatro coroas. Vamos começar contando de quantos modos podem sair duas coroas em quatro lances. Esperemos que temos seis possibilidades. Ou seja. Combinação de 4. 2 a 2, que é igual a 6. Isso. Agora vejamos de quantos modos podem sair três coroas em quatro lances. Temos quatro possibilidades. Ou seja. Combinação de 4. 3 a 3, que é igual a 4. E por fim de quantos modos podem sair quatro coroas em quatro lances? Hum, seria uma combinação de quatro. Quatro a quatro, que resulta em um. Quer dizer, uma única possibilidade. Assim, dos 16 casos possíveis, seis mais quatro mais um, que é igual a onze, são a seu favor. De modo que eu confirmo que onze sobre 16 é a parte da aposta final que lhe cabe. Em outros termos, Combinação de 4, 2 a 2, mais combinação de 4, 3 a 3, mais combinação de 4, 4 a 4, dividido pelo número de casos possíveis. E note que essas contas que fiz podem ser generalizadas para qualquer situação semelhante. Inclusive, meu caro Fermat, essa generalização tem muito a ver com o triângulo aritmético que, merecidamente ou não, Muitos atribuem a mim. Bom, talvez você prefira terminar essa conversa amanhã. Boa ideia. Eu, eu já estou cansado mesmo. Aliás, só mais um pequeno comentário. Eu hum. tenho pensado em uma demonstração para um novo teorema sobre teoria dos números. É mesmo? Qual? Hum, eu poderia expor a demonstração agora, mas só temos mais... 15 segundos de vídeo Quem sabe um dia Boa noite Boa noite